Olá, eu sou o professor Branco. Quero apresentar para vocês uma série que vai começar no nosso canal, que é sobre sexo, sexualidade, orientação sexual, enfim, coisas que estão relacionadas a esse universo de discussão. Por que isso é importante? Por que, que eu acho que precisamos ter uma série para explicar isso? Porque nós estamos vivendo um período onde... Temos muitas informações, informações muito boas. O grande problema é que essas informações, elas vêm sem um conhecimento agregado. Ou seja, as pessoas conhecem nada, mas têm informação muito grande sobre as coisas. O que faz com que muitos desses assuntos, dessas discussões, eles acabem virando um monte de bobagem. Porque você não sabe por que, que aquilo está sendo dito ou da onde saiu aquela informação, ou para que vale determinada informação. Então, a gente precisa ter a informação, informação, informação, informação, que é o ter de -te informação, e juntar ela com conhecimento, que é a crítica e a análise da informação. Informação demais não faz você inteligente. O que faz você inteligente é saber lidar com essas informações todas. Então, Vamos tentar fazer isso durante essa série. A ideia é que a gente consiga apresentar diversas abordagens, diversos autores, conversar com esses autores, principalmente compreender essa realidade. Porque essa realidade ela não é basicamente uma informação que se tem sobre um assunto. Ou seja, não é só o que está na superfície, o que é discutido no teco, o que é discutido naquela reunião de família mas sim o que é efetivamente esse assunto, dentro do universo, onde ele está, dentro da realidade que ele compõe. Existem outras nuances, outras dimensões que precisam ser avaliadas para que a discussão aconteça de forma mais é, colaborativa, colaborativa, não, que ela aconteça de forma mais eficiente para que você aprenda realmente alguma coisa, que você saiba realmente alguma coisa e não fique simplesmente papagaiando, reproduzindo uh, uma informação que você não tem nem certeza ou sabe o que realmente significa, certo? Uh, é extremamente importante a participação de quem desejar participar, deixando comentários aí no nosso vídeo, mas não seja superficial e nem religioso, a tentativa aqui é uma conversa científica, é uma conversa onde a gente tem a compreensão de que não existe uma verdade absoluta ou não existe uma certeza sobre as coisas. O que a gente está fazendo é explicando a melhor explicação dentro do melhor contexto, dentro da melhor percepção de realidade. Eu não posso viver no século passado, eu não posso viver nos próximos séculos, eu não consigo explicar a realidade do mundo fora do mundo aonde eu estou. Então, se você acredita que uma explicação só basta, não perca tempo assistindo os próximos vídeos. Tudo bom? Até uma próxima. E eu espero que vocês participem bastante, porque a ideia é essa.